Olá, ideia e ideal de pensamento associativo, para que possamos ter uma ideia ou um ordenado de padrões neurais que favorecem julgamentos indiretos e com isso condizem de maneira favorável a certas ideias persistentes no subconsciente. Para este ordenado e esta conjunção temos uma ordem matemática. O ideal é um subconjunto de características que serve como um princípio de interação axiomática gerando identidades axiomáticas em uma estrutura de rede ou uma malha padronizada, uma malha comportamental, que assim como em álgebra abstrata, gera em suas temáticas um conjunto único. Contreliças estruturais, fundamentando teorias justificativas e padrões dos quais nos integramos ou não, dos quais nos afenizamos ou não. Tendo esta divisibilidade, podemos trazer um princípio de múltiplos menos comuns. Tendo este padrão de divisibilidade, podemos construir um anel ideal sobre o qual a estrutura de um conjunto parcialmente ordenado, favorece ideias que são sempre produtos e subprodutos deste conjunto ordenado. Esses caminhos, essas virtudes, são um meio de estruturar as equações favorecendo assim, de maneira concreta, um controle administrativo das interações de um agente e sua identidade e personalidade e o meio de interação sobre um ambiente parcialmente administrado. Embora seja complexo definir uma ideia de malha ou um conjunto ordenado dessas ideias, não é impossível compreender que amor próprio e as propriedades que dão a essas conjunturas, padrões, axiomáticos, padrões um, de verdades ordenadas, padrões de uma construção coesa em prol do bem-estar e da tranquilidade, compreendendo que há possibilidade de sustentar esses padrões, o ser passa a administrar esta ideia ou este conjunto de ideias, formando padrões complementares, dando à mente dados para complementar certas ideias, para processar certos padrões e integrar esses padrões a ideias predeterminadas por vocês, este pensamento que associa estruturas de interação, forma ideais e com essas ideias, esses caminhos ideais constituem virtudes que são sempre complementares a padrões temporais. Padrões atemporais geram uma máxima inalcançável, mas norteiam com clareza um meio de interação isomórfica, um meio de interação que favorece sempre um princípio comum, norteiam sempre reverberações que respeitam o ponto de partida, respeitam um espaço condizente com o conjunto de ideais e virtudes que constitui o âmago do ser. Tendo com clareza esses conjuntos, subconjuntos, integrações, reverberações em uma malha morfológica, temos uma interação de espaço topológico sobre ressonância, sempre favorável ao indivíduo, tendo equivalência afirmativa aos padrões associativos e caminhos pré-determinados pelo próprio ser. O ser que se vê sobre uma estrutura problemática pode constituir uma interpretação descritiva dos fatos para que a interpretação das equações de uma estrutura dada como problemática tenha uma conjuntura distributivamente estruturada. Parte do conjunto de características das habilidades da personalidade humana, é a capacidade de agenciar padrões de maneira inata. Formando estes conjuntos abstratos, podemos refletir sobre os padrões e comportamentos usados, representados e vivenciados. Com esses, com esses aprendizados podemos conviver de maneira plena no agora. Obrigado. Boa noite.